Olá amigos, eu sou o Paulo, sou membro da primeira igreja batista da cidade de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso. Estou aqui para falar para vocês que está sendo muito importante fazer um curso com a Universidade da Bíblia, já que com este curso eu consigo programar os meus tempos e horários para poder estar estudando cada vez mais a Palavra do Senhor. Eu recomendo a todos vocês vocês que façam um curso, já que as metodologias deles são de primeira e os cursos são de ótima qualidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.